O Taquinho leva, o Manco, o Jeba já leva o do mal, o Bartim mata dois e é agora o primeiro ponto do Brasil se aproxima nesse sábado amanhecido ensolarado, ensolarado. O, oh, eu fui tomar café na padaria hoje, e acho que foi a primeira, Desde que eu moro aqui, salve, um de São Luiz. salve São Luís, salve, pela 3X. primeira vez, deixa eu desbaratinar. Porque a gente vai perder esse 3x2, se vacilar. Já tá 2x2, agora vem a mensagem, então já vamos não, ver. como que... é que hoje não vendemos. Terceiro jogo seguido que esse time entra no contato no cimento em é início de jogo e os times BR não marcam. Cara, manda e-mail pro presidente, velho. E-mail fly @mibre... Não. Toma, beleza. Não, dá uma luteada, tranquilo isso. Não tem, não tem no seu tempo. Tá aí vamos é o mano ah o é qual o problema cara bom dia gal você não sabe o um básico da vida corporativa o peso sai agora da cadeia ah. o que aconteceu você estava magrinho na época é batia sudeste dois ou taquinho bora taquinho obrigado olha o taquinho, bora, taquinho. Tá tá olha o taquinho. Manda salve Godines Bahia não é pro Henrique não salve Godines Bahia não Cara, se vo você, se, por exemplo, você trabalha numa empresa. Aí alguém é demitido da empresa. Não seja o, ah, entendeu? Saúde, cabeça, Toma. Cabeçoid, é cabeça de filtro de base, cabeça de caixa d'água, meses faz cosplay de Olivia. Tá mutado. 2x2 AC4 plantada. Ah, eu agradeço os elogios, mas agora o jogo esquentou. Nossa, esquentou, é Copenhague e Flames F. Já... Ah, pode ser que eu tenha zicado. 2x2 do mal e Taquinho, a experiência e a juventude da dupla do mal e Taquinho. O Taquinho vai só ficar coordenando o menino do mal. Ó. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, falou não, tá defusando. Nossa, aí ó. Ó. Oh. Olha! Oi, Olha! Que isso? Que isso? Que beleza! 11 a 9! Tem jogo, hein? Vaco! Ontem eu assisti um episódio, mas nem terminei o episódio. De uma série que é. É muito, muito legal, né? Mas eu não terminei, não consegui. Beleza, Taquinho! Agora 2x1, vamos cobrar junto? Não, vamos separado mesmo, então. Vamos separado mesmo. Beleza! Beleza! Tem kit! Beleza! 8x2. Eu falei que hoje não ia ter 8x2, tem 8x2. Cara, era uma série que era assim. Me levaram para eu fazer um mapa astral. E aí eu lembro que a pessoa que fez o meu mapa astral, quando eu tinha assim, papo, eu não tinha nem 10 anos. Isso aí foi no Egito Antigo, cara. A pessoa virou e falou assim, eu vou escrever o seu nome, me dá o seu nome completo. Eu vou escrever o seu nome num papiro, porque você vai ser uma pessoa muito conhecida. Eu juro que, mano, que, que um raio caia na minha cabeça, se a pessoa que fez. Tamo bem, hein? 2x2, voltamos quente pro segundo mapa, voltamos quente pra classificação. Eu fiquei, eu fiquei com essa dúvida, eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, caralho, velho, o Cruzeiro já foi duas vezes vice-campeão. São... Aí, como eu vi São Paulo campeão de 1992, eu tô pensando, será que esse era o campeonato mundial? 2x2, vamos, isso do mal, isso do mal, isso. Tem o Madrid, é da hora, velho. Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro, ele ganhou. Chupa, velho. Fala dele, velho. Faz falta uns campeonatos desse, né, hoje em dia. Cara, já. C... Tô pagando. Tô pagando. Tra Era forçado. Gilmar, mano. Que Gilmar. Salva pra minha Fa Salva pra Clarice. Salve, Clarice. 15 a 2. Opa. Pro player não olha aí, ó. Pro player não olha esse cantinho. Acabou. Ah, acabou. Olha a vidinha dele, oito de vida. Uspa ele, uspa ele, batindo Ó, ó. Eu vou, vou pedir pro na Austrália. colocar, tá no meu inventário já. Austrália, um salve, um salve. E acabou! Xê, xê, xê Olha a cara do Phelps. Estamos classificado. Os playoffs são...